E aí galera, vocês estão bem? Porque eu tô 10? É? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje trarei com vocês as Flamengo Forms. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Aí você dessas essas perguntas, perguntando, nossa Daniel, mas essa semana não ia ser a semana do remake? Galera, só porque o nome da semana é semana do remake, quer dizer que todo vídeo da semana tem que ser remake? É claro que não. Assim, galera, porque alguns vídeos vão ser remakes e outros não, né? Até porque tem muito engraçadinho aí dizendo que, ah, o conteúdo de BN10 tá acabando. O conteúdo de BN10 tá acabando. Me isso em 2018. Olha onde eu cheguei. Oh, e uma mensagem aqui do Bartolomeu para quem disse que quando o Ben 10 está acabando. Pessoas que acham que o conteúdo de Ben 10 está acabando são pessoas sem criatividade e imaginação, além de que não são verdadeiros apreciadores da obra. Porque o Daniel, em 5 anos de canal, não falou nem a metade de coisas que tem para falar de Ben 10. Então vão cagar quem fala que Ben 10 está acabando. Porque esse é só o começo e essa é a terceira vez que o Daniel me mostra em vídeo neste mesmo local da casa. Que será? Beleza? É bom que vocês aprendam aí, viu? Seus é engraçados demais. É isso, galera. Vamos conhecer aqui. As formas, né, dos alienígenas Flamengo. Tem uma coisa importante, né, que eu queria pedir pra vocês, sem clubismo, viu, galera? Sem, tipo, ah, só o meu time é melhor, os outros todos são ruins, sei o quê. não, galera, vamos respeitar aí que cada um tem o seu time, né, do coração, tem que torcer mesmo, né, pro seu time do coração, se você tem aí. Eu, assim, particularmente, eu não tenho, eu não torço pra nenhum time e tudo mais, mas, assim, ó, você que são flamenguistas aí, ó, tá aí, tá aí, pronto, ó, eu com a camisa do Flamengo, tô feliz, né, pronto, pronto, pronto. Eu, hoje em dia eu não torço não, mas na época eu torcia pro Flamengo e tudo mais, Beleza? Fala aí gente, hoje eu tô aqui para fazer mais um vídeo do canal Daniel Leite Nota esse vídeo não está mais disponível no canal do Daniel por reivindicação de direitos autorais Mas vamos respeitar aqui né, o time dos outros Eu tô falando aqui do Flamengo, mas vocês deixarem muito lá que aí comentar eu posso fazer é, esse, essa mesma pegada aqui, só que com outros times também O Corinthians, São Paulo, Palmeiras Enfim, você se comenta aí E você é flamenguista, raiz mesmo, de coração Deixa o metralho like aí Metralho mais que as pessoas comuns Tipo, cria outra conta aí pra deixar mais like no vídeo, entendeu? É isso, vamos lá. E como é que funcionam essas Flamengo Forms? Você que acompanha meu canal sabe que eu já fiz vários vídeos aqui sobre formas alternativas da Mino. Inclusive, tem até uma playlist sobre isso. E o que é que essas formas alternativas têm em comum? O Hacks. Para quem não sabe o Hax, tem várias teorias para dizer o que é o Hax. O que mas, mais se espalhou pelo multiverso é que o Hax é um vírus tecnológico, mas, em suma, o Hax é uma forma de energia vital, entendeu? que é a mais poderosa da Minion, e ela é bastante adaptável. Através dela, pode desencandear várias formas poderosas, como os Ultra Supremos, no caso, o Hax atua nos Ultra Supremos, com aquele negócio do gene splice, do Tipo, tira um DNA que não serve pra nada Pra um DNA que vai auxiliar ali na evolução Do pior cenário, possível em bilhões de anos teóricos É né? por isso que o Enormossauro Ultra Supremo, por exemplo, ele tem o Gênesis do Cromático, que isso boosta ele bastante. Também temos aí as formas Primordiais, que são formas que elas passam pelo melhor cenário possível, com vibes do futuro. Aí são mais classificadas com nanites, e também com o Hacks, que assim faz o que fica bastante poderoso. E também temos aí as formas Ultra Version Dark, que são formas boostadas com Dark Energy e também tem o Hax ali envolvido. Todas essas, essas formas um Rax que foi adaptável para para pra, tá, pra dar, melhorar todas essas formas e desencandeá-las, né? Por caso das Flamengo formas não é diferente, só que o Rax né? Ele é manifestado nessa forma através de uma coisa diferente. Vamos dizer, é um lado mais emocional. Pra explicar mais isso, né? Desse lado emocional, vamos falar um pouco mais do Flamengo, né? O Flamengo, alguns chamam de Mulambo, outros de maior do mundo. O fato é que uma certa vez o Nelson Rodrigues, que era torcedor do Fluminense, ele falou, cada brasileiro vivo ou morto já foi Flamengo por um instante, ou por um dia talvez. O Flamengo mexe com o país, todos torcendo, todos ligados e assistindo o maior do mundo. Uns pela vitória, outros pela derrota. Ele movimenta. Você passa na rua e parece Copa do Mundo. Todos os televisores ligados, todos torcendo. Pessoas correndo para pegar ônibus, ligadas pelo telefone. Não tem explicação. Um torcedor não torce pelo Flamengo. Ele é Flamengo. Ele sente Flamengo. Flamengo é um estado de espírito, né? Aí eu tenho a ver com Rax. Flamengo significa felicidade, porque é isso que todo flamenguista sente ao assistir o jogar. Felicidade. O torcedor do Flamengo é feliz. Ele não precisa de mais nada. Só precisa do seu manto sagrado e sua bandeira na mão. Maracanã pra começar a festa. O Flamengo não tem explicação. Essa paixão, essa torcida, esse sentimento chamado Flamengo. Entendeu? Tem todo esse lado emocional que liga, né? Que o Rax ele desencandeia, transmuta pra atingir esse Flamengo forro, entendeu? Por causa que o futebol, assim, é que eu falo, né? Eu não gosto muito, mas quem gosta de futebol e tudo mais, sabe, né? Que futebol das coisas menos importantes ela é a mais importante, entendeu? Porque não é só futebol, ele movimenta muitas coisas, é entretenimento, as pessoas se divertem, as pessoas torcem. Todo esse esse estágio emocional, isso faz com que desperta essas formas aí, é como se fosse O um fenômeno do laço em Pokémon O Ash e o Greninja, estão, tem uma ligação tão Forte de espírito, que faz com que desencadeie Esse Ash-Greninja, então aqui é como se Fosse também um Ash-Greninja um Fenômeno do laço, só que mais forte né? Vira uma forma do Flamengo, assim, pelo Emocional, pelo, você ser um torcedor Raiz aí do Flamengo, esse sentimento que é transmitido Através desse time Dessa torcida, entendeu? Então é assim que funciona essas Flamengo Forms Então vamos conhecer aqui cada uma delas Passando aí pelo nosso querido Massa Cinzenta, ele é baseado no Felipe Luiz, que ele é o defensor do Flamengo. E assim, o Felipe Luiz ele não é pequenininho, né? então o Massa Cinzenta não representaria ele pelo tamanho. Mas ele tem uma armadura aí, que essa armadura ela é feita do trono de Móveis, da DC. O mina a diversidade dos crossovers, então tem essas coisas da DC, de várias mídias, na verdade. né? E aí ele tem essa armadura aí, que você vê que ele é um urubu, que, é assim, que o símbolo do Flamengo, né? o mascote dele é esse urubuzão aí. E tem esse bicão aí, que, é assim, que representa o Felipe Luiz, por causa é do narigão, né? o Massa Cinzenta não tem nariz, então na armadura tem, né, pra representar. O motivo do Massa Cinzenta ter que usar essa armadura aí é por causa que os Ares na Flamengo Forms, eles tem que saber jogar futebol, jogar bola, Então o Massa Cinzenta sendo pequenininho, ele não conseguiria porque ele é muito pequenininho, ele menor que a bola. Agora nessa forma aí daria pra ele jogar a bola de boa. E como o Felipe Luiz, ele é bastante inteligente e tudo mais, isso refletiria nessa forma. O Massa Cinzenta, ele seria mais inteligente do que ele é na forma normal. Só que na forma normal, já sabe, né, ah, o bem ou o usuário, dependendo do usuário, não vai entender o que ele mesmo fala e tudo mais. Mas nessa forma aqui não tem isso de não entender, tá ligado? Ele seria inteligente mesmo, em entender tudo E ainda mais por causa da armadura aí, seria mais forte tinha uma velocidade aprimorada Até é bem da hora essa forma aí Uma cinzenta Flamengo Forma o ele é baseado no Diego Alves, que é o goleirão aí do Flamengo, ele mitou, né, na Supercopa do Brasil. Quem assistiu sabe, né, que o Blox ele tem um poder que meio que é uma coisa que o Diego Alves faz, né, que ele penetra na mente, assim, tipo, o carinha lá ia fazer o pênalti e o Diego Alves estava colocando pressão, Ali tava, entendeu, tipo, colocando todos os assinamentos dele para ele errar. Isso foi crucial ali, porque senão, talvez ele nem tivesse ganhado essa, a Supercopa. Isso é um poder que o Blox teria baseado nesse negócio, né, penetração na mente e tudo mais. E também por causa que ele é um goleirão, verdadeiro paredão. Daí, isso aumentaria a defesa aí do Blocks, que o Blocks já é bem resistente, né? A gente viu no episódio limites que ele conseguiu ali, atravessar a atmosfera terrestre, junto com o Hulk ali, um negócio parecido com o que o bala de canhão faz também. Eu refletiria no caso que o Diego Alves já conseguiu defender gols do Cristiano Ronaldo, do Messi, daí? Então realmente a defesa dele ia ser bastante aprimorada. Blocks ia virar uma muralha aí. A ameaça aquática. e seria baseado aí no Diego Ribas, que ele é capitão e meio campista do Flamengo. No caso, o capitão, por causa que o ameaçar 4 que ele é uma cópia genética do bivalvo e o bivalvo na galeria de Andromeda né? ele é como se fosse o líder, ele tem essa imponência de capitão, entendeu? Então combina bastante, ele vai é ameaçar 4 que o Lomengo forma ser... Representado pelo capitão do Flamengo, entendeu? E como aparece, você vê aí que ele tem um corte de cabelo samurai, que é uma referência ao próprio Diego Ribas, né? Geralmente ele tem esse cortinho de cabelo samurai e tudo mais. Você nota que ele tem aí umas chuteiras, né? E também ele dispara água pelos pés, né? Porque ah, jogador, né? <risos> tem que usar os pés mesmo. Aí você fala: Ah, mas será que o Ameaça 4 que eu não teria mais dificuldade para usar o seu jazz, que agora estão nos pés? Não, galera. quase que ele muda a sua água bem melhor. Tipo, ele pode fazer uma bola de futebol, só que em formato de água e usar isso pra jogar futebol, porque todas essas formas jogam futebol, né? É tipo com o seu endereço de Pokémon, entendeu? Ele faz uma bolinha de fogo ali, fazer uns embaixadinhos. O Ameaça Aquática faz isso, só que com água. E também porque ele pode levitar, então não tem nenhum problema de ele usar o jato d'água pelos pés. Além de que ele aprimorou muito o seu controle de água, ele pode usar água em todos os seus estados, até mesmo água plasmática. Também usar água condensada de Bolson Einstein, que ela fica no estado de zero absoluto. E também todos os estados da matéria, então é muito brabo mesmo ele nessa forma. E Também a gente sabe que o Ameaça ele tem um exoesqueleto blindado. Bom, na Flamengo forma isso aumenta, por quê? Por causa que o próprio Diego Ribas ele apanhou muito, ele passou por muita coisa. Ele tem todos os motivos pra sair do Flamengo. Por causa que ele sofreu muito lá, ele não saiu, porque ele tem muito amor pelo time, ele continuou lá, entendeu? Então ele ficou meio que aguentando, aguentando, aguentando, apanhando e aguentando. Então, isso reflete aí no poder do ameaça 4, né? Da, do exoesqueleto. Na Flamengo forma, ele teria uma resistência tão grande, refletindo nisso do Diego Ribas, que ele poderia resistir até mesmo à explosão do sistema solar inteiro. Aí você fala, eita, Daniel, começou a apelação. É, mas você sabia que tem um alien oficial que também faz isso. Eu sabia. XLR8 em sua flamengo Form, ele é baseado aí no Bruno Henrique, que é o atacante, também porque ele é conhecido pela sua velocidade, né? então o XLR8 aí seria bem mais rápido. Você nota aí que ele não tem as rodinhas, entendeu? Mas isso não impede ele de ter o controle da fricção, não é como se fosse uma coisa interna, entendeu? Ele não precisa das rodinhas pra ter o controle da fricção. Ele controla muito melhor, você nasce bem mais rápido. Fora isso que você vê que ele também tem um bigodinho. O bigodinho aí não tem como, né, galera? E além do fato dele ser mais rápido até mesmo que o Big Coelho. Ah, você não conhece o Big Coelho? Clica aí no isinho. Artrópode Flamengo Forme ele é baseado aí no Arrascaeta, ele é o meia ofensivo do Flamengo. E ele nessa forma ficou meio estranho, né? Bípede aí, que a gente tá acostumado com o Artrópode ter várias pernas ali de caranguejo, né? É um negócio meio estranho, mas representa bastante o Arrascaeta. Né? Mas O Arrascaeta, ele é um jogador que ele é bastante sábio, tem uma visão técnica, assim, muito boa. O Artrópode, ele seria muito mais inteligente nessa forma, que ele poderia usar táticas aí usadas pelo Servance, né? O negócio é por causa que no Artrópode ele seria muito mais aprimorado. O Proctor Servantes ele pode alterar a memória da galera em ali, beleza. Mas o Artrópode teria um alcance muito maior, entendeu? De essa alteração da memória em questão de segundos, de muitas pessoas, milhares de pessoas que estariam ali no local que ele tivesse. Então, o artrópode fica muito aprimorado dessa forma, com certeza. O Armato ele seria baseado aí naquele que é a cara do Flamengo, né? O Gabigol, atacante zão bravo aí. Mas por que o Armato? É porque assim, o Gabigol ele faz uma pose aí de comemoração que, cara, é uma pose idêntica aí que o Armato faz. Casa muito o, o Armato Mato, o Armato, Gabigol, comendo bastante por causa dessa pose deles. E você vê que ele tem várias tatuagens aí no corpo dele, mas essa do meiozinho aí, a tatuagem que significa predestinação, que é uma tatuagem que o Gabigol fez aí, que é a predestinação e o Armato teria isso nessa forma, tipo, no lugar certo, na hora certa. Podia fazer assim direitinho pra ele fazer o que tá predestinado a acontecer. Além disso, você vê que ele não usa mais as suas brocas nos braços, né? Ele agora usa nas pernas. Ele teria, assim, um equilíbrio, uma força pra poder usar essa broca. E com isso ele teria o forço suficiente para fazer uma sucção, assim, fazendo furacões, né? Bastante fortes, bastante poderosos Também poderia saltar de grandes alturas e até mesmo fazer terremotos de magnitude que superasse a magnitude 10, né? Que foi confirmado com o armado para fazer terremotos de magnitude 10. Nessa forma aqui do Flamengo Forma, ele poderia chegar ao nível de magnitude da maior escala possível e destruir a Terra com um único impacto. Mano, isso é muito poderoso. Mas não acaba por aí, né, galera? Quase que as Flamengo Forms eles têm forma sardinha sim, porque o Hacks proporciona isso, já que o Hacks ele é adaptável, então ele faz com que eles tenham também as Excel que faz sentido, né? Por causa que a galerinha aí do Flamengo eles adoram Dragon Ball, eles fazem né? as poses aí pra comemorar no estilo Dragon Ball, entendeu? Mas eu vou mostrar aí três que tem essa soma Saiyajins. todos aumentam o poder 50 vezes. O Armata, a gente vê aí né que ele já pode destruir a Terra com um único impacto na sua Flamengo forma convencional agora na forma Saiyajin, que ele fica mais poderoso poderia destruir a Terra e com o impacto da destruição, destruir os outros os planetas do sistema solar. É muito apelão. E o xlr -O, e na Flamengo fome fica muito mais rápido e tipo, ele supera o cara que tem a velocidade infinita. Então na forma sardinha ele teria aí a velocidade Transfinitas. o artrópode na sua forma saiyajin ele também ficaria rápido mais rápido no sentido assim da luta entendeu para combate físico a sua inteligência seria aprimorada também e claro que todos seriam também a técnica do saiyajins que é o Zenkai então é isso galera esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado dessas Flamengo formas lembrando que eu posso sim fazer essas formas só que com outros times também com a mesma mecânica só que com outros times então certeza que você que gosta de futebol, principalmente que gosta do Flamengo, deve ter curtido muito essas formas. Comenta aí qual das formas que eu mostrei aqui que você mais gostou, qual dos ares né, e tudo mais, os poderes dele. É isso, galera. Esse foi o vídeo. Deixa aquele like, se inscreva no canal, se possível. Seja membro, ativa o sininho, falou e tchau!